Oi, gente, bom dia! Quem tá curioso pra saber como é que o Rex está? Olha o Rex, como é que tá bonito, tá grandão, bonitão, né, Rex? Olha a mãe dele. Quem é Rex aqui, gente? Não dá nem pra saber quem é Rex. Aí você vê o tamanho, ele tá é o tamanho da mãe dele, ó. A mãe dele aqui. Olha a mãe dele. Ih, meu filho, e, meu filho. Ah, aqui é a Lara e aqui é a Magali. E aqui, olha é o Rex. Ela é bebê, tá, gente? Olha, é bebê ainda. Ele é bebê. Quem tá latindo aqui? Quem tá latindo aqui, gente? É Deus de você tá querendo carinho, né? Olha, gente, a família dos pinches pinche zero. E o Rex gosta de morder a gente. Gosta de morder esse filhotinho bonito. A Magali aí, gente. Já tá uma mocinha. Ih, hum, bebê. Ai, que mordido do pote. Ai, ai, ai, ai, ai, Ai, ai, ai. Tá doendo. Tá doendo, meu filho. Tá doendo, papai. Quem gosta do Rex? Comenta aí quem gosta do Rex comenta aí quem gosta do Rex quem gosta Olha aqui olha aqui a Lara olha aqui quem é essa Magali ai a Magali lindona gng e, meu filho, cadê mais bebê, gente? Cadê mais bebês, papai, gente? Eles são muito carinhosos. Eles são muito carinhosos. Eles são muito carinhosos. Eles gostam, gente. O que, que eles gostam de comer? Ah, ração ah, gostosinha, gente, a ração deles. A ração deles é gostosinha. A ração Alcanis, Alcanis, né, meu filho? Como a ração é boa, papai? Papai, compra a ração boa por si, né, meu filho? Quem tá com os soldados do Rex? e ó, mordemos meu sapato, ó Olha, é gente Vem ver a casinha, quem tá na casinha? O papai O papai tá comendo alguma coisa ali Ô, oh, papai, você tá comendo a casinha, papai Não pode comer a casinha não, meu filho Isso aqui é daqui, a sua chaleira Ô, oh, meu filho, não pode comer a chaleira da casa Não pode amanhar a sua casa Não pode arrancar não, meu filho Não arranca não Olha a casinha dos, dos neném Olha quem tá aqui, o papai, Todd Papai Todd, a quem está visitando, o panda? O panda está visitando alguma coisa. O panda está visitando eles. O que é o panda? Olha a família, família Pinscher. Família Pinscher. O papai, a mamãe. Quem está atuando, Roslândia? Quem é essa? É riqueza sublime. É riqueza? E quem é essa aqui? Quem é essa? Bagalinha e E essa aqui? É a Laura. Laura? É Lara? É Lara. Dá tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E o Panda veio! E Panda, você é cachorro também, né, meu filho? Você é um gato disfarçado de cachorro é um cachorro disfarçado de gato, né? É, eu sou um cachorro disfarçado de gato, gente. Não sou gato, não. Eu sou um cachorro, viu? Ele mamou. Ele mamou, Ele mamou na pitúcia. Ai, gente, gente. Gente. Dá tchau.